Ninguém tem força para atrapalhar o que Deus planejou. Coisas extraordinárias podem acontecer se você crer. Seja um ou mil problemas na sua vida, a fé em Deus será a salvação. Amém.